Num dia de muita chuva, o meu projeto de desmoronou. Projeto de construir como se fosse um viveirozinho de plantas desmoronou. E a gente verifica que muita água. Mas há um sujo aqui no chão. E que eu fui me aproximando para verificar o que realmente estava acontecendo. E olha o que tem aqui no vitrô da janela da, da sala, na parte externa, lógico. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, a gente verifica que a vida tem um lugar particular. Esta é a mensagem do nosso Deus. A vida prevalecerá. Que o Senhor nos abençoe.